Ele falou pra eu correr, tô na batalha e eu avanço Eu tenho que correr atrás daquilo que eu quero Porque se eu tiver parado eu não alcanço Por isso agora meto o Volt Tá ligado contra mim, não pode Minha mente nunca dá blackout Você não soube, aquele é Bolt De novo essa rima, meu mano, e eu nunca falho É tipo o Zen Bolt te atacou como se fosse um raio Ei, hey, você tá ligado, meu mano, pode te ter certeza, você tá à toa Eu me sinto os deus do céu, eu observo todas as rimas boas oh! E eu sei todas as figuras de linguagem, metáfora, eufemismo Já que você falou que a raio, vai perder pra um poeta de trovadorismo oh! É por isso que eu oh! tá ligado, é que eu não ramelo O seu raio nunca vai vencer, porque na tua frente eu relâmpago amarelo Porque oh! é eu amarelo, você é trovadorismo Só que eu descer minha empresa, o empreendedorismo oh! Oh! É por isso mano que eu tenho descreza, mas sou rap com muita clareza, você não vai ser da minha empresa. Eu não vou ser da sua empresa, e da empresa eu não quero o seu sócio, mas eu descobri sua fraqueza, pequenas rimas, grandes negócios, é por isso que você eu... tá ligado que agora você é falho, acho melhor abrir uma empresa, eu sou assim aldeia, pra tu me dar trabalho. Oh! Oh! Cê tá ligado mano, seu se verso ideia. se pequenas rimas fosse grandes negócios, cê seria o melhor da aldeia. Oh!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 Esse bagulho quem nunca reconheceu, essa rima é velha, do Ezequiel que ele lançou no Coliseu. E oh, oh, eu não tô pra te eu só tô mostrando que cê ganha, mas nunca vai me ganhar. Oh, oh, oh, vamos, é é aí, é não põe a mão pro alto que nem quadro, cê tá em choque mano, sem maldade eu só te descartei. Aliás, eu te desmascarei, falei que suas rimas cê mandou, eu já escutei.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 Eu faço isso daqui, mano, eu sou esperto. No momento é o Johnny Marrento, mas perde porque é uma reto a mente do MC, sabe que eu faço? Hoje eu faço o oposto. Meu Qual que é o gosto? E aí? Ah! Adivinha minha rima, eu te respeitei, eu levanto a moral pra cima. Ele vai jogar fumaça de volta, ele é mó pela saco. Só vai ganhar de mim se ele descer do palco. Ah! Pode, pode, cara. Já que você falou, então vou descer. Ah, <risos> assim. Meu mano, na moral, sem engano. Eu gosto de. Ah, cara. hora, esqueceu que eu tô fumando? Caralho, caralho, tá caralho, só eu rimar. Tá afobado que poeta, fogo no cu, tá querendo me O abreu não se Sabe o seu seu nome? Caralho! para no vento, aprendeu. Oh, oh, oh.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 Blow! Cool. Uh -huh. que, que foi esse dia do dia do otário, acertou miserável. E Rado quem, mais Rado quem, você não sabe Rado quem dois que veio você virou quem uh -huh. da barba. escroto, falou até essa fita, ele é o cacaroto, você não vai entender. Sabe que o gui você tomou no cu, perdeu pro Red então apela pro nível Blue. Uh -huh.